É isso aí pessoal, a notícia que estávamos esperando, tá aí uma boa notícia. Uma portaria libera o fundo arcar com 100% dos recursos para o subsídio do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1,5% e a faixa 2%. Opa! Aqui é o Guimarães e desde 2014 eu trabalho no mercado imobiliário, tanto na área de vendas, na área comercial e na área de financiamento. Eu sou especialista quando o assunto é ajudar pessoas a realizar os seus sonhos e a conseguirem os seus financiamentos e consequentemente a saírem do aluguel, é isso mesmo pessoal, tá liberado, tá tudo liberado, são 26.2 bilhões de realitos liberados para pagar o subsídio, será? Tá liberado sim o subsídio mas os 26.2 bilhões é dinheiro do FGTS, ou seja, da poupança forçada da gente, trabalhadores, FGTS, ele é usado pelos bancos para financiamento também e para pagar uma parte do subsídio para o programa minha casa minha vida vamos lá para um exemplo se você tem 10 mil reais de subsídios 90% ou seja 9 mil reais eram pagos com dinheiro do fgts e 10% neste caso mil reais é pago era pago com os recursos da união quando o governo né, fica enforcado, como está acontecendo, em dívidas devido a tantos subornos pagos e desvio do nosso dinheiro para paraísos fiscais, como a gente está vendo, acaba não tendo dinheiro para pagar os subsídios. E com isso, lógico, a Caixa Econômica Federal acaba não liberando o contrato de financiamento. Entendeu? Por isso que está... Atrasando tudo por aí? Aí você me pergunta: tá bom, Guimarães, mas eu ouvi falar que estão liberando aí, tá liberado os subsídios? Então, ou não? Bom, eu já respondo essa pergunta, mas antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá pensando em comprar o seu imóvel? Você já se planejou financeiramente e sabe como ser aprovado e ter o seu crédito ok no banco? Quer comprar um imóvel que realmente você merece? Ou você vai sair na louca para comprar e fazer aí tentar um financiamento? Financiamento. Com todo esse tempo de mercado, eu estou preparando um material bem legal e interessante para você. É um material que vai te ajudar a sair do zero, mesmo que você esteja com seu nome sujo, até as chaves do seu imóvel. Gostou da ideia? Acha isso interessante? Bom, só que é o seguinte: ele não está 100% pronto ainda, tá? Eu estou usando todas as informações que eu tenho para te ajudar a ter o seu financiamento e a comprar o seu imóvel. Quer saber mais informações? esse material assim que ele estiver totalmente pronto e revisado em primeira mão, então eu vou precisar do seguinte: eu vou precisar que você se inscreva aqui no canal, tá? Clique também no endereço que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você ter acesso a esse material. Agora vamos lá, deixa eu te responder aquela dúvida que você me fez. Aí você me pergunta: tá bom, Guimarães, mas eu ouvi falar que estão liberando aí, tá liberado esse subsídio. Sim, tá subsídio liberado tá tudo liberado a galera já tá assinando uma portaria tá uma portaria veio para dar uma mudança aí e tá liberando o fundo arcar com 100% não só 90 do subsídio para o faixa 1,5% e e o faixa 2 do programa minha casa minha vida que a galera tava aí toda esperando agora quando o governo ele não puder arcar com a parte dele no subsídio poderá ser usado aí 100% do Fgts boa notícia na é verdade mas não é 100% viu do valor liberado agora do FGTS. FGTS, ou seja, não são os 26.2 bilhões e sim 4.9 bilhão do valor liberado ao fundo tá bom Guimarães, mas onde é que tá o restante desse dinheiro? Bom, o restante desse dinheiro são 21.3 bilhões, estão destinados a financiamento, isso mesmo só tem mais um detalhe, não é só o Minha Casa Minha Vida que usa né, os recursos do FGTS para financiamento não, hein? então se você tá pensando em comprar aí, ainda precisa dar uma, uma, uma avançadinha no teu processo para você não perder. Se você tá para assinar o contrato na faixa um e meio, na faixa 2 já tem gente conseguindo assinar e eu estou recebendo informações aqui no campo de comentários dessas pessoas, tá? Então aproveitando essa oportunidade, deixa eu fazer uma pergunta e ouvir a sua opinião. Você já conseguiu aí assinar com o banco? Se você já assinou, escreve para mim aqui embaixo, Guimarães consegui, Guimarães. Eu tô, tô aí esperando ainda, não me chamaram. Escreve pra mim, quero ouvir a tua opinião. Nessa história inteira, a boa notícia dessa mudança é que se o FGTS puder bancar sozinho aí os subsídios para as faixas superiores do programa, é, sobrará mais recurso, óbvio também, para a faixa um que atende aí as famílias com renda de mil de até mil e oitocentos reais é isso aí pessoal gostou do conteúdo de hoje fiz com muito carinho para você acabou de sair então me ajuda aí no canal senta o dedo aqui no like compartilhe o vídeo se inscreva no canal para dar aquela moral para mim e acione o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você possa receber uma notificação aí no Facebook, aí no Facebook não, aí no YouTube. Eu vou me despedindo por aqui, foi muito bom poder dividir esse assunto com você, essa é uma boa notícia, óbvio, é sempre gostoso de dar, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, até mais!